Então, pessoal, vamos lá resolver agora essa integral dupla da questão 4. É uma integral dupla que vai em x de 0 a 1, em y de menos 2x até 2x da função x3, y ao quadrado, dy dx. Assim como outras integrais duplas iteradas, a gente vai primeiro resolver internamente com relação a y. Então a gente vai fazer primeiro essa integral com relação a y, que vai ficar da seguinte forma. Como integral de x ao cubo y ao quadrado com relação a y indo de menos 2x até x. Então o resultado dessa integral com relação a y inicialmente vai ser x ao cubo que multiplica y ao cubo sobre 3 com y variando de menos 2x até x. Isso aqui resultou nisso porque o nosso x ao cubo é uma constante com relação a y. Então ele fica aqui cumprindo o papel de valor numérico. Então a gente fica com y ao quadrado, a integral dele vira y sobre 3, OK? E substituindo inicialmente o y por x aqui no nosso limite superior de integração, a gente fica com x ao cubo, que já era da expressão x no lugar de y elevado ao cubo, tudo isso dividido por 3. Agora a gente faz a substituição do y por menos 2x e subtrai os dois resultados. Para o limite inferior de integração, o nosso y ele é igual a menos 2x. Então no lugar de y a gente coloca menos 2x e eleva isso ao cubo e multiplica pelo x ao cubo que já estava na expressão, dividindo todo mundo por 3. Fazendo as contas dessa subtração entre as duas expressões, a gente vai chegar em x 6 sobre 3, que esse x 6 aqui vai ser esse x ao cubo vezes o x ao cubo, menos esse x ao cubo, que vai multiplicar esse resultado do menos 2x elevado ao cubo, que vai dar menos 8x ao cubo, porque esse menos 2, quando é elevado ao cubo, vai dar menos 8. Agora a gente resolve essa expressão para chegar numa expressão mais fácil de fazer a próxima integral. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar em x à sexta mais 8x à sexta, Por quê? esse menos com o menos de fora do, do parênteses vai formar um mais. E o 8 x cubo vezes o x ao cubo vai virar x à sexta. Então ainda, a gente ainda pode melhorar essa expressão somando esse 8x à sexta com esse x à sexta, já que os dois estão sobre o mesmo denominador. E com isso a gente chega a 9x à sexta sobre 3, somando 8 com um x à sexta, e a gente pode dividir esse 9 por esse 3, e aqui em cima a gente vai ficar com um 3. Então o resultado da nossa integral inicial, nossa integral com relação a x, vai ficar igual a 3x à sexta. Esse é o resultado da nossa primeira integral, integral interna, integral com relação a y. Agora, esse 3x a sexta, a gente tem que fazer a integral dele com relação a x nos limites indicados. E isso vai ser a integral de 0 até 1 de 3x a sexta com relação a x. Lembrando aqui que a gente tem um 3 que é uma constante, multiplicando nosso x a sexta. Então, o resultado dessa integral vai ficar. 3x 7 sobre 7, com o x indo de 0 até 1. Agora a gente precisa fazer as substituições, trocando x por 1 e x por 0 e subtraindo os resultados. Esse x 7 sobre 7 apareceu da integração do x a sexta. A gente somou 1 no expoente e dividiu pelo resultado dessa soma. Como 3 era uma constante, ele continuou multiplicando o nosso x. E substituindo o x inicialmente por 1, a gente fica com 3 que multiplica 1 elevado a sétima dividido por 7. Agora a gente tem que substituir o x por 0. E com isso a gente chega em 3 vezes 0 elevado a sétima sobre 7. Como aqui a gente tem um 0, todo esse fator vai dar 0, então ele não interessa muito para a gente. O resultado final dessa nossa integral foi 3 sétimos porque aquele 1 elevado a 7 vai dar 1, então a gente chega em 3 no numerador e 7 no denominador. Recapitulando aqui o que a gente fez, foi o seguinte, a gente partiu de uma integral dupla, nessa integral dupla resolveu inicialmente a integral interna com relação a y, e chegou no seguinte resultado, 3x elevado a 6. Agora fazendo a integração de 3x elevado a 6 com relação a x, Dentro dos nossos limites de integração, a gente chegou em 3 sétimos. Então essa foi a resolução da questão 4.